Olá boa tarde para você que está assistindo agora ou bom dia boa tarde ou boa noite para você que vai assistir depois desse programa está entrando no ar mais uma edição de estudos da performance na segunda parte da comemoração aos 20 para os 20 anos do na pedra núcleo de antropologia e performance lá da USP do nosso querido John Dawson. rola a vinheta Agradecendo já, antes de mais nada, a nossa querida Cherry Moretti, minha monitora desse projeto, nesse projeto agora, né, que é, é, isso me dá a oportunidade de falar disso, que isso é, que, que é um projeto do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do, Recon, do Recôncavo da Bahia, <coughs> ou seja, essa esse essa live e todos os outros mais itens da, da do canal Arte ao Vivo, que é esse projeto, a gente vai ao ar com o estúdio da performance, sexta, sim, sexta, não, sempre às quatro da tarde. E a gente vai ao ar aqui para quem tá chegando agora que ainda não viu, né? Nunca tinha visto esse, esse programa. A gente vai ao ar aqui. Depois a gente. É, pega o programa aqui e exibe ele lá no é, canal do YouTube, no canal Arte ao Vivo. Então, é, esse projeto de extensão é, que eu estava falando antes da, da, da, da, do, do Secult, o FRB, é, algum tempo atrás abriu a possibilidade de... É, ah, eu esqueci de desligar era isso, eu fiquei na hora de entrar pensando assim, o que está que faltando fazer? Estava faltando desligar os avisos do WhatsApp, né? agora está melhor. É, esse é um projeto que é, algum tempo atrás foi contemplado com uma bolsa, né? e então isso permitiu que a gente tenha agora é, esse privilégio de ter a Cherry como monitora e portanto de ter também algumas, algumas novas coisas como essa essa linda vinheta que vocês acabaram de ver. É, e hoje a gente está, como eu disse, comemorando os 20 anos do Na Pedra, que está com uma extensa programação acontecendo desde, desde o dia 22. Eu, infelizmente, nem tenho podido acompanhar toda a programação, é fabulosa, é uma programação que trouxe simplesmente alguns dos nomes mais essenciais dos estudos da performance, já, já que a gente está aqui nessa conversa, Richard Schechner, que fez palestra logo no primeiro dia do evento, Diana Taylor, ou seja, a gente teve aqui a visita de alguns, algumas das figuras importantes internacionais desse campo, e hoje eu até vou fazer um comentário também de um participante do Na Pedra, que é um participante também internacional, já que ele é português, que é o Paulo Raposo. Nós teremos, o que eu vou comentar hoje é um texto chamado Diálogos Antropológicos, e aí eu quero relembrar, e vocês podem ver essas referências aí na, na explicação do vídeo, eu quero lembrar vocês que é, a gente está falando sobre esse livro aqui. Está dando umas rateadas na imagem, porque é infalível, toda vez que eu começo uma live, vocês podem observar as últimas que estão lá no canal, quem já conhece o canal Arte ao Vivo, quem não conhece, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho, aquelas coisas que todo mundo sempre diz, mas é porque é importante, inclusive, ter likes. Né? Os, os vídeos do canal estão com poucos likes, a gente precisa de likes, então, quando você for lá, você se inscrever no canal, ou não se inscrever, mas pelo menos ver, vir esse vídeo, quando ele estiver no YouTube, dá um like no vídeo, porque isso impulsiona. A gente estava comentando desde a semana passada os dois, é, textos desse livro aqui e de outro livro que está indicado ali, ali embaixo, que são duas publicações do, do Na Pedra. É um núcleo que vem resistindo há vários anos né, é, na USP, fazendo essa articulação entre antropologia e performance e criando com isso um lugar para os estudos da performance que é um lugar da maior importância né, e que tem, é, é merecedor, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, para ficar um pouco mais enquadrado, Eu estou um pouco fora de, de quadro, e é merecedor, e aí não fica aparecendo a minha camiseta do Kraftwerk, do Tour de France, é, é merecedor, de, de, dizia eu, o, o, na pedra, de todos os elogios por conta disso também, por ter é, tornado possível um debate dentro da Universidade Brasileira que se amplia que vai para além dos, de, um, de um, um programa de pós-graduação em antropologia, um núcleo de pesquisa em antropologia, porque acaba tangenciando algumas das questões mais fundamentais. E eu aproveito para lembrar também, nesse preâmbulo inicial, já vou terminar isso, aproveito para lembrar também de que é, há um programa de pós-graduação que é, por enquanto, o único programa de pós-graduação mestrado e doutorado em performance no Brasil, que é o um Programa de Performances Culturais lá da Universidade Federal de Goiás, e que é muito é, é, motivado também pela existência de coisas como na pedra. Né? Então, é, por todas essas razões, né, é sempre bom a gente comemorar isso. Então, agora a gente vai direto para o texto do Paulo Raposo, e muito embora depois... Eu esqueci de colocar agora, mas muito embora depois... Vai estar aí essa referência, já está aparecendo aí para vocês a referência do texto do Paulo Raposo, que está nesse livro, Performance, Arte e Antropologia, da UCITEC, de 2009. Eu vou, como costumo fazer aqui muitas vezes, eu vou meio que é, acompanhar o texto... Uh, eita, agora ficou um pouco ruim. Eu vou meio que acompanhar o texto... É, com algumas leituras, algumas coisas assim, alguns, é, é, vou, vou buscando a própria redação do, do Paulo Raposo. E aí, é, ao mesmo tempo, eu vou comentando e eu me permiti também, é, não sei o que que o Paulo pensaria sobre isso, mas eu me permiti também ilustrar um pouco as coisas que ele estava falando, que eu achei que era interessante. A principal tese do, do, do Paulo já está enunciada logo no início do texto, quando ele diz assim. A noção positivista de que a ciência é absolutamente objetiva, sugerida pela obsessiva procura de provas e pelo estabelecimento de leis gerais para explicar a realidade, enquanto a arte seria decorrente da experiência intersubjetiva dos seus criadores numa relação sensorial com o real, tem sido amplamente questionada, nomeadamente desde os meados do século XX. Ou seja, é... É, aquela clássica oposição entre a objetividade científica e uma suposta subjetividade estética né, ou artística ela tem sido bastante questionada, principalmente a partir do século XX, quando há, portanto, uma, uma aproximação naquilo que ele chama de processos de criatividade similar. Ou seja, é possível você encontrar uma similaridade entre processos criativos na ciência e processos criativos na arte. Ele cita alguns epistemólogos que aprendem isso, que, que, que propõem isso, que sugerem isso, né? é, e até faz um comentário que eu acho interessante na página seguinte. Ele diz: A arte permite muitas vezes a exposição da realidade no limite do possível, do visível e do representado. Né? E isso é o limite que talvez a ciência muitas vezes ambicionasse é, encontrar, mas não consegue encontrar. E aí, essa articulação entre arte e ciência permite, então, a aproximação dele de uma ciência em específico, que é justamente a antropologia. Né? E aí, ele vai dizer que etnografar aquilo que fazem os antropólogos, e, sobretudo, depois da crítica reflexiva da disciplina, após. É, e aí, eu vou passar para o próximo slide. Após Writing Culture, de Marcos e Clifford. É, etnografar dizia, para além de ser uma experiência vivida pelo antropólogo, é também uma expressão, uma revelação de experiências vividas, ou seja, em certo sentido, uma lupa, um alto-falante, um pedestal. Quer dizer, o, o, a prática da, da antropologia começa com o processo etnográfico, nós sabemos, não é? ou seja, com, a, com o registro, a catalogação, que começava por grafia, pelo escrito, justamente, né, pela, pela dimensão gráfica, grafofonética, uh, uh, né, e, portanto, uma dimensão de anotação at através do código verbal escrito, né, que era o principal documento a partir do qual se, se produziam os documentos etnográficos. Né? Então, já desde a sua origem, você tem essa ideia. Ele, repito, ele diz. Etnografar dizia, para além de ser uma experiência vivida pelo antropólogo, é também uma expressão, uma revelação de experiências vividas, ou seja, em certo sentido, uma lupa, um alto-falante, um pedestal. Muitos etnógrafos sentem-se por isso mesmo, compelidos a discutir os efeitos do uso do seu conhecimento, os movimentos de vai e vem entre a produção de saber e o consumo reapropriado desses saberes, e fazem fervilhar debates acerca de uma certa ética possível, uma ética do compromisso entre agentes e interatuantes. Isso é um tema recorrente, isso vai aparecer também é, depois, ah, das, nas ocasiões em que vão se usar equipamentos, né? É famoso o debate do Gregory Bateson com a companheira dele, que também era é, antropóloga, sobre o uso desses equipamentos, né? enfim a relação antropóloga e seus, entre aspas, com muitas aspas, nativos, né? a relação com o outro, né? todos esses elementos são elementos que comparecem frequentemente no debate antropológico. É, diz ele, então, curiosamente, também algumas experiências artísticas contemporâneas têm incorporado a etnografia. Né? Então, ele cita o caso... Tem um caso muito conhecido do, do, do texto do Ralph Foster, que ele não menciona aqui, provavelmente porque ainda não estava disponível em português. O artista como etnógrafo, esse texto já está disponível num livro em português do Ralph Foster, mas tem alguns exemplos que ele dá aqui, como os exemplos do, do, que o George Marcos, em 2004, num texto sobre intercâmbio entre arte e antropologia, e do Nestor Garcia Canclini, né, que se refere em 2007 aos trabalhos de vários artistas mexicanos no famoso programa de arte urbana, urbana Insight, em Tijuana, no México, realizado em 1967, ele usa esse exemplo para falar de movimentos expressivos marcados por uma permeabilidade transnacional, uma troca, né, que onde se faz recurso a presenças demoradas dos artistas na cidade com vista a uma espécie de preparação etnográfica da criação artística. Eu destaquei essa passagem porque eu queria comentar um pouquinho isso, essa preparação etnográfica, que é algo que... Nossa, está congelando bastante a imagem hoje, está até engraçado, porque eu fico parado no ar com a boca aberta e tudo. É uma coisa que acontece com muita frequência, quer dizer, em muitas situações, ou praticamente quase em todas as situações, em que eu fui fazer uma performance, por exemplo, ou que grupos de pessoas que a gente recebia em festivais vinham fazer uma performance, havia sempre um hábito que eu considero muito salutar, que é o das pessoas visitarem o local antes, observarem um pouco. Eu me lembro, em especial, de alguém que deixou uma marca funda dessa, dessa preocupação, que é o artista venezuelano, hoje radicado na Finlândia, Inácio Pérez Pérez, que eu já entrevistei, vou até anotar aqui para deixar né, a, a, a indicação do vídeo da entrevista que eu fiz com ele no, no outro programa aqui do canal, chamado Perfolatino. Latino. Né, eu fiz uma entrevista com o Inácio. Em que eu falei sobre. É, é, é, a, gente, a gente conversou sobre diversos assuntos, e foi Inácio Pérez Pérez que me é, foi, talvez, uma das primeiras pessoas que me fez atentar, em particular, para essa questão, não é? que é a questão da, da, do, do, do, de como se posicionar. Então, quando eu convidei, para vir fazer uma performance na abertura de um, um outro projeto de extensão como esse que eu estava fazendo no Secult, que era um projeto que se dava num determinado local, era quase um site específico, né? Ele disse eu faço a performance, sim, mas antes eu gostaria de percorrer o comércio da cidade, ver coisas que eu pudesse usar para minha performance e queria dar uma olhada no local. Então, tendo chegado de noite assim mesmo, a gente foi lá no local, a gente estava em outra cidade, fomos para Santo Amaro ele viu o local, viu como era, para já pensar em alguma solução no dia seguinte. Então, essa preparação etnográfica é quase como se você fizesse uma etnografia relâmpago, quer dizer, se fizesse uma observação atenta né, do, do lugar para saber como que você vai se aproximar do lugar. Né? Deixa eu pôr em destaque novamente o slide aqui, porque a gente já vai trocar ele porque tem outras, outras histórias acontecendo aqui, outras coisas que a gente vai falar. Esse é apenas um dos exemplos onde a arte e a antropologia tem trocado um interolhar como um entre né? tem se tem vindo a entreolhar, né? se pôs a entreolhar uma e outra e outra a ciência e a arte, no caso, a ciência e a antropologia e a arte, a arte da performance. Na verdade, as fronteiras dessas linguagens não são intocáveis ou intangíveis. As ciências sociais, a antropologia em particular, têm produzido ligações instáveis, mas fervilhantes com os discursos artísticos. Diz ainda o Paulo Raposo. George Gurevich e er ou Erwin Goffman já havia, nos anos 50 e 60, enunciado os princípios do chamado modelo dramatúrgico da vida social. Essa ideia de uma dramaturgia da vida social é algo que vai se produzir muito durante os anos 50 e, e, e ainda vai se estender, é, no caso do Victor Turner que a gente vai falar daqui a pouco, até os anos 80. Eu pesquei aqui, menos os, os, os, os livros do Jorge Gurbitz, que eu não conheço, mas mais os que eu já conheço, que é do Erwin Goffman. Os dois principais livros dele para essa questão estão disponíveis em português, esse da esquerda, no meu caso, da minha esquerda, né, mas que vocês estão vendo... É, à esquerda mesmo, desculpe. Esse, te... esse livro da esquerda, O Estigma, né, é o livro mais conhecido de Evan Goffman aqui no Brasil, ele é lido há muitos anos, é um clássico das ciências sociais aqui. Né? É, nota sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tem muita gente que volta a esse tema. Há críticas que eu, inclusive... É, ouvi de amigos é, grandes amigos de que há um certo misticismo na obra do Evan Goffman e eu concordo né uma certa uma certa essa ideia de estigma mesmo um certo uh, nem misticismo é quase uma espécie de catolicismo de certa maneira né mas, ah, por outro lado, ele é muito importante, principalmente por causa do outro livro que complementa esse, que é a representação do eu na vida cotidiana. Quer dizer, essa ideia de que você constrói, ela é tão importante que ela vai ser depois é, é, um encaminhamento fundamental para a ideia da própria performance da vida cotidiana, que também é tematizada, é, a princípio, como performance do discurso verbal, né, pelo... Austin, e depois a questão da própria performatividade, que vai se ampliar, e depois Judith, Judith Butler vai trazer isso para performance de gênero e tal. Quer dizer, a representação do eu, né, de um ego na vida cotidiana, era uma preocupação do Evan Goffman em termos sociológicos, que dava conta de uma espécie de leitura, digamos, socio semiótica da própria vida. Né? Isso não é algo que o Raposo esteja falando aqui, mas eu acho que a gente pode suscitar essa ideia. Né? Sublinhavam que, aparentemente, tudo o que fazemos nas nossas vidas seria legível pela linguagem teatral. Essa é a minha grande é, é, é, divergência em relação a essa ideia, porque, na verdade, assim, é, do ponto de vista, por exemplo, da semiótica, tudo o que você faz na vida tem significação. Isso não é necessariamente teatral. Mas, como nós temos na nossa tradição ocidental, já falei isso aqui quase um milhão de vezes, né? essa ideia de que todas as representações, todos os as, if, como ele vai falar aqui, todos os como ser, né? comportamento reiterado de alguma coisa que já foi vista que você repete, caráter mimético, etc. Como a gente tem isso particularmente desenvolvido né? como, como prática de entendimento relacionada com a arte na tradição ocidental, a gente tende a fazer essa associação automática. Essa é a associação automática, inclusive, que o próprio uh, Vitor Turner fez. Por isso, você tem aí uma dramaturgia da vida social, como se você tivesse um, um script né, de vida que você recebe que você entra dentro desse script de vida. Por outro lado, o poder das palavras e das narrativas, enquanto experiência performativa, foi também explicitado, sobretudo... É por esse senhor aqui que eu já mostrei muitas vezes pelos trabalhos de John Austin. Contar histórias, agora ele, ele pega um aspecto do Austin que é muito interessante, que é a ideia da narrativa. Contar histórias ou narrar, bem como certos atos de fala, não são apenas atos de neses não são apenas atos de memória. Quer dizer, quando você narra alguma coisa, você não está só fazendo ato de memória... É... É, não são apenas atos de minésia, de vocação e atualização de significados, mas também são uma performance. Quer dizer, o modo como você é, é, performa a memória, a sua memória, traz essa, essa memória para o acontecimento presente ou, ou produz um discurso corporal, vocálico, etc. Sobre... No caso do Austin, era principalmente o discurso verbal... É, é, oral. É, isso diz muito do que você pretende representar de si mesmo, né? Aí que me parece que o, o Raposo quer chegar. Mas eu acho que mais do que isso, é, ele quer tocar num, num dado que vai ser o elemento para ele falar de teatralidade e performance, que é, em certa medida, o Ossin já tinha consciência, tinha já consciência que há simultaneamente. Atos de fala que não fazem coisas, da mesma forma que atos performativos, que não são meras ilusões da realidade para os seus atores, ou seja, onde o modelo de atuação como ser, né, por vezes, torna esses não-atos reais, que seriam os atos teatrais. E, diga-se passagem, o Alce tinha grande desconfiança do teatro exatamente por conta disso. Ele dizia que isso é executado num palco, numa representação teatral, é, não é um ato performativo. Isso foi é, origem de, uma grande, de um grande debate, inclusive o Derrida colocando, entendendo que, na verdade, no limite, todas as, todos os enunciados poderiam ser performativos, então isso se complicou. Mas é interessante o modo como o Paulo Raposo recupera isso do Ossin, dizendo assim, de alguma maneira foi isso que impulsionou o movimento artístico da performance art na década de 70, Tentar um radicalismo expressivo que aproximasse o ator-performer, ele não vê essa diferença, do sujeito-persona. É? Ou seja, é, é fazer com que essa, essa, esse s se processasse como expressão de uma realidade. Onde que ele quer chegar com isso? Eu já vou dar o spoiler do final, porque eu não vou falar dessa parte do texto do Paulo, porque não tenho tanto interesse nisso, mas ele vai chegar na ideia da possibilidade de você instaurar uma situação de como ser, como acontece em certos lugares onde se fazem reconstituições de um modo de vida de uma época, por exemplo. O grande tema do texto dele vai ser umas encenações que são feitas em Portugal, não sei se ainda são, mas que eram feitas de um modo de vida medieval, por exemplo, em que você... É, tinha pessoas vestidas da maneira medieval, fazendo coisas, atos, tá? todos de acordo com uma pesquisa histórica minuciosa sobre como fazer isso. Isso não acontece só em Portugal, isso na Inglaterra tem muitas coisas, e tem até um exemplo que eu usei muitos anos atrás, que eu acho muito interessante, que é os dos, dos, dos... Tem uma dobra disso, de certa forma, que é dos espetáculos teatrais que usavam elementos do cinema eu Nunca esqueci o exemplo do Casa Blanca, em que as pessoas iam assistir uma versão teatral do filme Casa Blanca, mas que começava como filme. Só que esse começo como filme era, na verdade, você indo e recebendo vestimentas e, e tudo para você participar dessa peça, dessa, dessa encenação, como se você estivesse, aí a gente fazer uma réplica do bar do Sam lá no começo do, da... Do, do Casablanca, como todo mundo sabe, no começo Casa Casablanca, a cena inicial se passa num bar, onde tem aquele pianista negro que toca o As assim, goes, go, goes By depois e tudo mais. Então você vivencia um trecho do filme como se você estivesse no próprio filme, como se você fosse ator do filme. E aí, a partir de certo ponto, você sai daquele espaço e vai assistir o restante do filme. Era uma coisa mais ou menos assim. Essas coisas fizeram um tremendo sucesso, eu, se não me engano, na, na primeira metade de, do século XXI, na primeira década do século XXI. Não sei se isso perdurou depois, mas pelo menos na primeira década do século XXI, isso fez uma, um, um tremendo sucesso. Quer dizer, há circunstâncias, assim como há outras, e vocês encontram aqui no YouTube, vídeos de pessoas dizendo assim, como se cozinhava... É, num, numa casa de campo na, na Inglaterra, no século XVIII, coisas desse tipo. eu não tenho muito encantamento com isso, não, vou, vou dizer sinceramente. Mas eu entendi qual era o movimento que o, que o Paulo Raposo estava fazendo aqui e que tinha que ver com essa ideia. Aí, talvez, com, em busca de um certo grau de autenticidade, vamos dizer assim. James Loxley, em 2007, a partir desse posicionamento, Evoca alguns exemplos onde a ilusão e a realidade se fundem. Vejam que o caminho é bem por aí mesmo. Né? Em filmes como Nine Songs e Michael Winterbottom, existe o que se pode chamar cenas de sexo explícitas. Né? Isso foi, ficou muito evidente lá naquele filme é, ninfoma, é, Ninfomania, né? ou a série de filmes de Ninfomania. Né? Ah, e, ao mesmo tempo, no contexto já da performance. A arte, tudo se torna mais explícito, ele considera que é mais explícito, como nos exemplos do Franco B, né, que sangra realmente como parte fundamental das performances, de Ron Atte, que se corta e se pendura por pêsseis. E eu resolvi acrescentar daqui, aqui também o exemplo da minha ex-aluna Sara Panambi, hoje Elton Panambi de John, é, em que você via efetivamente aquilo que ele fala... A, a propósito do Romata do e tudo que é o, o, a, o você é, ficar de frente com uma situação em que a pessoa efetivamente está sangrando, efetivamente está ferida, efetivamente está estabelecendo uma relação com a dor. né? Então, portanto, comportamentos de bastidores, de fachada, para usar expressões Goffmanianas, que o Goffman usa essa ideia daquilo que você esconde, daquilo que você expõe socialmente não podem ser diferenciados apenas por critérios de realidade ou de ilusão, mas também performance e teatralidade não podem ser assim reduzidas na fronteira entre realmente fazendo alguma coisa ou sendo, não realmente fazendo... Eu Estou traduzindo a frase do inglês, really doing or being and not really doing or being. Né? É, tem uma ênfase aí na palavra really. Né? Realmente fazendo ou sendo ou não realmente fazendo ou sendo. Isso é uma questão é, é, para o teatro e para a tradição teatral muito séria, porque a tradição teatral que se firma a partir do século XIX, que é a tese que eu sempre fico defendendo, que é a, a forma de teatro que a gente ainda conhece hoje, ela se fundou principalmente nesse jogo, que é um jogo proposto ao espectador e que ele compra, né, compra literalmente, né, paga ingresso para ver, que é o jogo da, da, do ser ou não ser, né? ou do, do estar ou não estar em presença né? ali e da presença do personagem e da presença do ator. No campo artístico ocidental, de novo, isso são palavras novamente do Paulo Raposo, né? assistimos a todo um movimento de deslocamento do que poderíamos chamar o foco na teatralidade para o foco na performatividade, que se deu ao longo dos séculos XIX e XX até o presente. Na verdade, esse deslocamento, de fato, se deu entre o século XIX e o século XX, mas, a estrito senso, o deslocamento para a performatividade me parece um fenômeno que começa com o aparecimento de uma forma artística não reconhecida como tal, se não como um subgênero das artes visuais em determinado momento, mas tomada também como subgênero de várias outras linguagens, inclusive da dança, arrastada ao longo dos anos 70, quando alguns autores, como a Regina Melin, consideram que é que se consolida o termo performance, dos anos 80, quando tem um grande, uma grande evidência aqui. Outro dia eu vi alguém falando sobre isso, que a arte da performance nos anos 80 seria. É, haveria aqueles que estavam. Até acho que foi Ricardo Basbal falando isso, aqueles que estavam comprometidos com a pintura, não é com uma volta à pintura e aqueles que estariam envolvidos com a performance. Então, portanto, ela foi um, uma forma significativa nos anos 80 que levou inclusive o Renato Cohen a escrever, né, o performance como linguagem, mas já prefigurando uma coisa que aconteceria na década seguinte, que era uma aproximação entre teatro e performance por conta também de transformações que estavam se processando no teatro que vinham já desde 95, 98, eu acho. A proposição de, de Hans Lema do teatro pós-dramático e outras proposições, teatro performativo e tudo mais. E aí você, entrando no século XXI, isso se torna não é, uma, uma forma não é, de, de, de entender a performance que amplifica e muito a linguagem da performance e cria a possibilidade que ela possa ser entendida como tal. Estevam e Tigresa, salve, salve para vocês. Eu, desculpe, eu não... não... Não estava vendo o chat, se eu estou vendo agora. É, o teatro realista, voltando ao Raposo, o teatro realista e, em particular, o teatro épico de Brecht, descontente com essa abordagem, forçava justamente a audiência a não se acomodar a esse modelo lifelike. Não foi só o teatro de Brecht, mas ah, a gente poderia dizer assim, que uma, uma, uma parte de muitas outras coisas, para começar, ah, sei lá... É, se a gente pensar em Beckett, por exemplo, você tem também uma, uma, uma, uma propensão né, à construção de um, de, um, de um modelo de cena que, que ultrapassa isso, e muitos outros autores, né? tornando desconfortável o poder da ilusão teatral e convidando os espectadores e os próprios atores a refletirem criticamente sobre o que viam ou talvez sobre o que faziam. Samuel Beckett levou esse desconforto aos seus limites, eu acabei de dizer isso aqui, fragmentando em puzzles de personagens, né, em quebra-cabeças, quebra espaços e situações que rompiam com aquele modelo naturalista e realista. Ainda ele cita Antonin Artaud, que procurou o mesmo efeito através do seu teatro da crueldade. Né? A ideia de representação e ilusão teatral estaria aqui convocada a ser abolida e a vida, de fato, nascia e fluía justamente através da performance. Eu só tenho desconfiança em relação a esse, esse termo, a vida de fato, e sobre isso ser automaticamente relacionável com a performance. É essa a minha, digamos, a cordial discordância né, em relação à proposição do Raposo, porque eu acho é, que talvez há um, haja um conjunto de mediações aí que precisam ser feitas né, nesse processo. É... E, creio, diz, voltando ao raposo, creio que foi essa rejeição da ideia de trânsito entre teatralidade e performatividade que consagrou a arte da performance na deriva da ilusão ou da imitação da vida e lhe deu origem a uma postura, do caráter eminentemente de vivência, que é o termo que o Filipe Auslander vai usar, de liveness, da realidade, né? realness, da performance ela própria. E de realidade, realness, da performance ela própria essa questão da live né essa a gente já vai falar daqui a pouquinho mas aí ele ele retorna aos exemplos né é, trazendo um outro exemplo que eu acho que é que é bom nesse caso que é o caso do Stefan keg né o, o, o diretor de teatro suíço né do do grupo Rime Protocol essa esse essa imagem que vocês estão vendo aí na verdade é a imagem produzida por esse grupo de profissionais chamado Expander, né, que fazem um grupo alemão, está é, aqui o site. Depois eu posso colocar lá também na explicação do vídeo. É um grupo alemão que faz cenários de filmes, cenários de, de espetáculos teatrais, etc. Né, é, de cenas teatrais. A gente, é, é, há algo de espetacular, a gente pode dizer, no caso do Stefan Keg, do Rimini Protocol mas o esforço do Stephen Kagg sempre foi como alguns outros diretores contemporâneos no sentido de pensar outras possibilidades para esse jogo proposto, né? Então nesse trabalho, por exemplo, que eu me esforcei para guardar o nome, para decorar o nome, mas acabei esquecendo. Mas é um trabalho em que os, digamos, participantes do jogo, que aí inclui os atores e o público também são solicitados a, faz, a performarem determinadas ações. Não é? Ou seja, a, é curioso que o teatro vai buscar lá no, no, no, no cara que fez, no Alan né, que, que escreveu Como Fazer um happening, eles vão buscar lá no né, uma prática que possa, que foi muito recusada pelo próprio teatro no início do happening, mas que possa alimentar, trazer elementos para um entendimento novo do teatro. Natural que isso aconteça, né? quer dizer, as linguagens novas são rechaçadas em princípio, depois incorporadas, então, certamente que isso não, não, não significa muita coisa, mas, de qualquer maneira, nesse caso, né, é, se crie, isso demanda a criação de certos espaços complexos, né? que, nesse caso, Uh, incluíam até onde eu sei uma atividade de criação de grupos que se eh, opõem uns com os outros. É de certa forma é o que estou a está falando aqui de uma open score. Né? Não sei se é exatamente esse o termo usado para essa, para esse, para essa ação específica. Nessas né? coisas podem ter uma duração que não é a duração normal né? dos, das formas teatrais conhecidas, dos espetáculos teatrais conhecidos. Não é? quer dizer, então tem um certo grau também de investimento de dinheiro que passa por uma forma de negócio que não é aquela também tradicional, né? se é que a gente possa dizer que é um negócio. E aí ele vai dar, é, ele, ele não dá exemplo disso, mas eu resolvi incluir aí também, né, deixa eu botar em tela cheia para vocês verem, essa, é, essas duas imagens do Uster Group, de dois momentos diferentes, um momento que é 1990, não, 1989 por aí, 87. E o um momento que é de 2012. A imagem maior é a imagem da montagem deles de Hamlet que esteve aqui no Brasil, em São Paulo. Eu tive a sorte, a oportunidade de ver isso, né, quando quando eles estiveram por aqui, não sei que Consolação, se não me engano, junto com, com uma série de eventos que vinham junto com o Uster Group, foi uma coisa muito comentada na época, e, ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma imagem menorzinha da, do, do, do, da performance que eles fizeram no, no final dos anos 80, que se chamava LSD, que era, na verdade, um debate, as pessoas sentadas numa mesa, no ponto mais alto, quer dizer, se criou uma armação para que essa mesa ficasse high, alta, né? que em inglês quer dizer também você ficar muito louco, e as pessoas se sentavam e liam trechos, os atores liam trechos de vários livros sobre psicodelia, LSD, etc. E nessa época, por exemplo, é sempre comum se falar isso, tinha, estava, fazia parte né, do grupo, do Wester do, do... Do... Group, uh, fazia parte, por exemplo, o William Deffel. Eu tinha até anotado, Eu estou tentando voltar aqui, a apresentação original porque essa tá usando um novo recurso aqui do do art, mas eu vou voltar a apresentação original é, aqui pro, nas minhas anotações né para colocar os outros integrantes do grupo que faziam par, que fizeram parte do grupo ó é, atores que depois foram atores hollywoodianos por exemplo Stephen buscemi na né, gene claybourne na montagem do lsd tinha esse pessoal todo norman fish Matthew Hansel, Michael Kirby, grande teórico também da performance, que eu gosto muito, Anna Kohler, Nancy Braley, El El Elion Saca, Peyton Smith, Michael Stum, Kate Walk, Ron Vaxter, Jeff Webster, e também William Dafoe, Paul Dean Drake, depois vai sair do Worcester Group, vai formar um trabalho pessoal, vai desenvolver um trabalho pessoal que é baseado em narrativas que ele faz sentado numa mesa, como se fosse uma pessoa conversando com os outros, Marisa Hensel Eu penso muito sempre em Spalding Gray, né, em função dessa situação que a gente está aqui. né O que eu estou fazendo aqui agora é mais ou menos parecido com aquilo que Spalding Gray fazia, só que é, alguns acharão uma indecência dizer isso, porque Spalding Gray era um sedutor. né Ele conseguia fazer com que o público ficasse absolutamente acompanhando a história, ele contava histórias, né? E, e, e o público ia acompanhando essas histórias e isso se produzia um envolvimento com esse público, tendo apenas uma mesa, um microfone e, às vezes, alguns outros elementos, umas imagens projetadas, geralmente de slide, nem eram imagens em movimento. Né? Alguns desses nomes, né? inclusive a Elisabeth Lecomte, que era diretora do LSD, são nomes que ficaram muito importantes, né? que se tornaram muito importantes no terreno... Da, da, do teatro no terreno e também no terreno da performance. Quer dizer, o Worcester Group é arrolado como um dos, dos, dos, da, dos eventos é. da história da performance importantes, inclusive lá, né, entre outras, na, na história da performance da Brosley Goldberg. E é engraçado também, e é interessante assinalar, que tanto o Rimni Protocol, como o Uster Group, não tem equivalentes necessariamente no Brasil, embora as experimentos aqui e ali pareciam com isso. E, e no caso do Rimini Protocol, ele ainda tem uma coisa mais grave, quer dizer, é, é, fica muito evidente ali, né, e nas outras experiências do, do, do Stephen Keck e de outros grupos também, e outras experiências mais recentes, que há um investimento, às vezes, extremamente grande né? há muito dinheiro Holanda, na Europa para produção de ações teatrais como essas que a gente nem sonha em ter aqui no Brasil, né? quer dizer isso tangencia, tangencia não, isso se, se choca, né, com a nossa situação de penúria em termos de apoio cultural, né? Então é, é também um pouco difícil, né, mencionar isso dessa forma. Desse desse modo eu acho interessante também pegar o outro exemplo que ele dá que é o das experiências, ele chama, Experiências Performativas de La a Nostra de Guilherme Gomes Penha, onde se acentua a diluição das fronteiras entre realidade e ilusão, entre vida e performance. Todo o seu trabalho se articula em função da decomposição e reorganização da ideia de fronteira identitária e artística, resultando numa uma linguagem estética caracterizada por jogos irônicos, contextos ritualistas produtores de hibridismos a vários níveis, misturando elementos iconográficos da cultura mexicana com a americana, pessoa, personas etno cyborgs, inclusive isso gerou alguns dos livros, né, como o etno do Guillermo Gomes penha de religiões e folclore, de gêneros e sexos, criando um dialeto, uma síntese intercultural improvável ao fundir palavras espanholas com inglesas, o Nessas performances do La Pocha Nostra, finalmente, é crucial a relação entre cena e público, também aí a tradicional fronteira entre ambos se dilui em formas de participação e colocação no espaço, reunindo espectadores e artistas numa comunidade efêmera. Isso é, em parte, verdadeiro, porque nem sempre acontece dessa forma. Eu, que assisti pela primeira vez de Germo em 2009 na Colômbia, e depois tive a oportunidade, inclusive, de participar de uma performance e é, de agenciar os contatos para que essa performance acontecesse e de, de participar de uma performance é, do Lapote a Nostra, até como membro de certa forma entre aspas do Lapote a Nostra, no, no evento no Sesc Santos é, eu posso dizer que assim a essa essa relação com o público se dava de várias formas por isso que eu coloquei esses exemplos aqui é, aqui nessa imagem de baixo está o Saul, está a Dani Demília, tá estão alguns dos colaboradores é, do, do Guilherme, assim como na imagem de cima está lá. Oh, meu Deus, eu vou esquecer o nome dele. É, o outro grande colaborador do Guilherme escreveu com ele é, Exercises for a Rebel Artist. Não está traduzido em português, uma pena, porque esse livro era um livro que que a gente tinha esperança que fosse traduzido, e eu usei ele muitas vezes dando aula de performance, exercícios para um artista rebelde. Eu acho que o nome talvez hoje mudasse, né? mas ah, esse, esse ah, hispânico, né? eh, americano hispânico, eh, que fez esse livro junto com o Guilherme Gomespen, é quem aparece no canto superior direito aí com essa figura que é um... um um bode completamente, é, cuja pele foi toda arrancada. Era de verdade mesmo esse bicho. Né? Eles, eles para piorar a situação, colocaram os olhos de, de porcelana nos, no lugar dos olhos do cadáver do bode, então isso dava uma impressão muito forte. Essa foi uma outra performance que eles fizeram no, no encontro do Instituto Hemisférico em 2012, em, em 2011 ou 2012, já não lembro mais, em São Paulo. Foi a primeira vez que o Instituto Hemisférico esteve em São Paulo, não a primeira vez no Brasil, e o, o Guillermo é sempre chamado para participar dos encontros do Instituto Hemisférico, que eu já falei aqui, dirigido pela, era dirigido pela, já não existe mais, mas era dirigido pela Diana Taylor, que esteve, inclusive, falando agora nesse encontro do na pedra. As performances do Guilherme Gomes penha quando ele as faz individualmente, como eu vi em 2009, em Bogotá, num outro encontro do Instituto Hemisférico e, e, e em outras situações, muitas vezes são performances de spoken word, porque o Guilherme é um artista que construiu o seu próprio caminho numa relação que ele conta nos livros dele, que foi uma relação muito complexa dele com a imigração, sendo mexicano de origem, indo para os Estados Unidos, e vencendo aquele drama do imigrante que é ou se identificar com a cultura do colonizador, ou então se revoltar contra essa cultura, até perceber que você está num lugar que é diferente, que não é nenhum nem outro, que você está numa situação totalmente híbrida, você é um híbrido dessas coisas, você já não está mais em um lugar específico. eu Me parece que o Guilherme desenvolveu isso de forma muito inteligente, a partir de seus mestres, como Felipe Ehrenberg, grande artista conceitual mexicano, outro dia não estava lembrando do nome do Felipe, então lembrar já Esquecer hoje o nome do outro parceiro, do Guilherme, é um erro menor, porque, realmente, a gente, às vezes, vai fazendo confusões. Mas essa, essa atuação, essa situação do Guilherme como, como, como imigrante foi o um motor do trabalho dele, a partir desse aprendizado que a gente fez com esses artistas conceituais, e isso fez com que ele desenvolvesse uma linguagem que me parece única e que é muito dele, que é uma expressão tanto de variabilidade de gênero, não há uma performance em que o Guilherme não apareça é, com a, acessórios e roupas e tal que, que, que aproximam os dois gêneros, masculino e feminino, pelo menos essa perspectiva. <risos> perspectiva é essa que se justifica nessa binariedade, muito por causa também da tradição machista, sexista e patriarcal eh, latino-americana, e particularmente mexicana, e, por outro lado, e, e ele obviamente é crítico a isso tudo, e, por outro lado, ele começou a desenvolver, a partir de certo momento, quando ele cria a La Portia Nostra, um grupo de outras pessoas que também embarcavam nessa onda, e isso produziu como resultado uma, um agrupamento de performance muito singular. Já nessa outra performance que acontece uns dois ou três anos depois da que eu vi a primeira vez, ele, por sua vez, já forma um grupo de pessoas, incluindo até mesmo a, a, a artista Sarah Panambi, Panambi João atual Atopanambi de João e o Felipe, que naquela época se apresentava com ela, ambos se ap apareceram também lá, e outras, outras pessoas de São Paulo que ele amealhou para fazer a performance, ou seja, o público entrava num espaço. Isso eu me lembro que foi uma polêmica, porque quiseram colocar ele num espaço cênico tradicional, um palco, um teatro, e ele recusou. Então era um ginásio em que as pessoas entravam e circulavam por entre essas figuras. Quer dizer, uma das características da Ponte Nostra é trabalhar com essa situação de quadro vivo. Né? que é uma situação muito presente no imaginário latino-americano de modo geral, de origem católica, né, e mesmo nas santerias e tudo isso que é o um conjunto de imagens que fica estaticamente num determinado lugar sagrado. A partir desse imaginário, a partir dessa experiência sensorial que todos nós temos, né, o Guillermo construiu uma um modo de se, de se apresentar que tem muito que ver com isso. E a outra coisa também incluía aí sim a, a experiência de chamar pessoas do público para colaborar naquela. Assim, então, ele criava rapidamente uma espécie de instrução de como a pessoa poderia colaborar. Em Bogotá, em 2009, eu vi uma situação dessa, em que ele, por exemplo, estava com uma. uma uma metralhadora, uma falsa metralhadora e uma corrente, e aí se criava um quadro que era uma situação meio sadomasoquista, então ele chamava alguém do público para que segurasse ele, ele estava preso a uma coleira, não é? e apontasse a arma. Então ele fazia isso. Isso era muito interessante, inclusive, porque isso não era acompanhado de nada. Então, do ponto de vista rigorosamente cênico, se fosse pensar em termos de teatro, seria um negócio que, totalmente desconjuntado, sem, sem, sem, sem dramaturgia. Né? Ou seja, algo que, na verdade, transita um pouco, e você tem essa nítida sensação, por isso que eu gosto disso que o Paulo está falando, você tem uma nítida sensação de que se está ali ao mesmo tempo brincando, você está fazendo as if", e ao mesmo tempo aquilo é muito verdadeiro, ou, ou muito representativo, e talvez queira dizer coisas ou queira ou está, esteja te envolvendo com coisas, que você não sabe muito bem o que é. Essa situação chegou ao ápice em Santos, quando a gente fez uma espécie de workshop que durou uns, uns dois dias ou três, que participaram vários jovens artistas brasileiros, foi um, um grupo bem grande é, e muito animado, e esse grupo é, é, preparou né? fez uma workshop com com Guilherme com e com pote preparou uh, uma ação que depois foi apresentada a um público que veio assistir e que ficou absolutamente perplexo, né? porque era quase como se fosse assim, uma espécie de rave, boate, é, ação estapafúrdia, com várias pessoas peladas correndo de um lado para o outro e várias cenas sendo montadas ao final com um banho coletivo né, do qual poderia participar quem tivesse no público também, completamente nus, todo mundo, numas, numas, num chuveiros, uma coisa assim. Toda a sequência das ações foi combinada é, a partir das dos, das, dos exemplos e dos, dos, das, das ações feitas na workshop anteriormente. E tinha lá, inclusive, aquela famosa performance da acupuntura, né? com bandeiras, espetinhos de bandeira, espetinhos de, de acupuntura que vinham com bandeirinhas das várias nações do mundo. Então se colocava um corpo deitado, né, é, pelado assim, numa, numa espécie de maca e era aplicada porque havia, acho que a Saúl que sabia fazer acupuntura, né? Então aplicava acupuntura naquele corpo que não era, aí não era um corpo do público. E aí foi muito interessante, inclusive, a gente discutir essas questões. Né? Mas houve coisas que eram, é, é, pensando para os parâmetros de hoje, bastante fortes, como, por exemplo, o futebol feito com uma bíblia. Né? E era uma bíblia de fato, não era um livro parecendo ser. Então, tinha coisas bastante complicadas, inclusive para o momento atual, e foi uma coisa tremendamente forte. Isso aconteceu, acho que foi 2015, ou 2014, ou 2015, no Sesc Santos. Então, esse é um exemplo. O mesmo Guilherme Gomes Penha participou não é, de uh, outras performances com outros artistas. A gente vai voltar a ele daqui a pouco, mas eu queria passar para o comentário que ele vai fazer em seguida. Ele, Paulo Raposo, que ele vai dizer assim: foi curiosamente a partir de um conceito de um filósofo alemão, Wilhelm Dilthey, que nasceu em 1833 e morreu em 1911, o conceito de Erlebnis. Erlebnis é a experiência vivida, né? que foram, é o sentido mais profundo de experiência, porque você tem o Erfahum, que é a, a, a uma vivência, né? que tem um certo caráter um pouco mais superficial que foram desenvolvidas nas ciências sociais por autores como Victor Turner e Eduardo Brunner, articulações semelhantes entre realidade experimentada e expressão dessa realidade, que, no fundo, é uma das questões que está em jogo aqui. A performance completaria inteiramente assim uma experiência vivida, porque a performance se referiria justamente ao momento da expressão. Eu também não gosto dessa... É, diferença entre vivência e expressão, mas, enfim, algo que vai por aí. Surge ainda a ideia de que a antropologia da performance poderia justamente estudar uma espécie de contra-teatro ou meta-teatro, como prefere John Dawsey, para o exemplo dos Boias Frias, que é, é, aqui ele está se referindo ao livro é, do John Dawsey sobre a performance dos Boias Frias, que ele diz que é uma espécie de meta-teatro, comentário ao próprio teatro, porque, na verdade, a, a realidade dos Boias Frias é uma realidade que não admite-se que há é a possibilidade de se pensar em termos de ficcionalização né, da vida cotidiana, ou seja, compreender a vida social a partir de momentos extraordinários de suspensão liminar dos papéis sociais, nos rituais, nas performances e nos eventos. E é isso que faz com que, por exemplo, no carnaval haja essa suspensão desses papéis e a criação dessa situação de liminaridade, que é uma situação descrita pelo Victor Turner, eu não vou entrar nesse detalhes nesse detalhe da questão da liminaridade. E foi, sobretudo, com a pesquisa de Richard Schechner, combinado seu trabalho de diretor do The Performance Group, a partir dos anos 60, com sua reflexão antropológica na Tisch School de Nova York, que se ampliou definitivamente a noção de performance a um espectro maior de atividades humanas. Então, pelo histórico aqui do... do do Paulo Raposo, essa performance, o Schechner é o primeiro ali em cima, o, acima da minha cabeça aqui está o livro Performance Studies, né? a edição, que é a atual edição desse livro, que já teve, está na terceira ou quarta edição. É, e, e nos anos 60, isso tudo originou-se dessa junção desses pensadores, né? principalmente Schechner e Turner, né? a partir dos, dos anos 60, né, e que teve como a, a, a abordagem de amplo aspecto, né, a broad, broad spectrum approach, né, sugerida pela Bárbara Kirchenblatt Gimblet, né, que é essa simpática senhora que aparece aí também. Né. Ao encontro, o Vitor Tadeu não está mais entre nós, mas o Richard Schechner, né, como eu disse, falou agora na abertura do Na Pedra. Né? É, e a Bárbara Kishenblat-Gimlet, até onde eu sei, ainda está por aí. né Então, essas pessoas foram, Schekner e Kishenblat-Gimlet, foram as que, junto com depois Michael Kirby e outros, fizeram a história inicial do primeiro programa de pós-graduação em estudos da performance, o tal de Performance Studies, que nos anos 70, né, é, a partir da Tisch school de Nova York, que depois... É, se foi incorporado à Universidade de Nova York fez essa fama que até hoje existe desse programa. Mas mesmo quando Richard Schechner se dedicava ao estudo da produção de performances artísticas, performance entendida assim incluía não apenas o que se passava entre as cortinas de um palco ou entre blackouts, mas também todas as interações e o trabalho preparatório entre o espaço dos espectadores e o da performance, bem como tudo o que acontece ali até que o último espectador saia do espaço da performance. Em alguns casos, Schekner explorou essa relação, deixando performance no espaço, mantendo contato com a audiência após a performance, propriamente dita, ou no intervalo. Nesse sentido, o espaço de palco parece não conter toda a performance e, por conseguinte, não existe uma segura distinção entre o que podemos designar teatro e vida, entre performance em palco e realidade que subjaz para lá dele. E, na verdade... É, mesmo em 2010, quando esteve aqui é, é, assinando uma edição é, de coletânea de, de textos dele, Richard Schechner, pelo, organizada pelo Zeca Ligiero, ele repetiu a frase que ele sempre diz, eu estou convencido de que o teatro é um ponto na história da performance. O, o Schechner, hoje em dia, já há muitos anos, vem se dedicando muito ao teatro, mas, de qualquer maneira, ele entende... Ele faz questão de fazer essa alusão porque o sentido de performance ganhou uma expansividade muito grande. Em seguida, o Paulo vai falar um pouquinho sobre a Orlan e sobre a Coco Fusco A Orlan vai dizer o corpo da performance torna-se local de encarnação das ideias e um local de debate público. A performance nesse percurso acaba por se definir como uma espécie de antiteatralidade por uma exibição da vida em ação ou pela expressão de ações ou tarefas executadas no aqui e agora efêmero e repetível. No caso da Orlan, esse percurso é sustentado no limite de aproximações conceptuais. A performance e a vida sobrepõem-se, e eu diria que ela se sobrepõe, mas há um grande interesse por uma certa teatralidade, no caso da Orlan, como um evento público de que o caso da performance Images, New Images in the, in the Reincarnation of Saint Orlan, baseada no visionamento e filmagem de nove cirurgias plásticas que a, a que se submeteu, é o ápice dessa concepção. Eu imagino que todo mundo já saiba do que se trata quando se fala de Orlando, mas, de qualquer maneira, é, só para deixar registrado, Orlan fez modificações corporais, principalmente no seu rosto, em função de imagens da história da arte, imagens femininas da história da arte, que ela ia incorporando a sua própria fisicalidade, particularmente ao seu rosto. A essa altura do argumento seria, todavia, razoável pontuar que, tal como a performer e curadora Coco Fusco sugere, existe uma qualquer diferença de forma e de propósito entre artistas fazendo performance e performatividade não artística. Isso é uma sugestão da Fusco. Todavia, o modelo performático-artístico desenvolve-se num mídia que tem muito de qualidade emocional, porque acontece no presente, enquanto uma experiência direta de realidade de vivência. Fusco e outros performers muito frequentes partem do que se poderia chamar modos vernaculares de performatividade exteriores ao contexto artístico, e por isso muitas performances soam à realidade e revelam a vida, e também talvez por isso o imenso intenso enfoque da performance art, eu não gosto muito de se usar esse termo, vocês já sabem, eu costumo falar da performance em si, na corporalidade ou no estrionismo autobiográfico. E ele não não menciona, acho que não, essa ação que é a ação dos, dos, dos que ela fez com o Guilherme Gomes Penha, no começo dos anos 90, em que eles se apresentaram eles criaram um, uma dupla de é, índios fakes que nunca teriam sido contactados, indígenas é, é, latino-americanos, ameríndios que não, nunca teriam sido contactados e que eram expostos em museus pela Europa. E houve muita gente que tirou foto do lado, como vocês estão vendo, e acreditou que eles eram de fato né, ameríndios que teriam sido descobertos recentemente. e Naturalmente que aí, naturalizaram coisas como a jaula, onde eles estavam, né? e outras coisas mais, quando, na verdade, eles estavam somente é, performando estereótipo, né? Isso foi uma coisa que causou muita polêmica na época. Na sequência, o Paulo Raposo vai falar, então, dessa ideia do Philip Auslander. Eu quero fazer um parêntese aqui e falar que, embora seja o autor dos livros que eu já vi mais caros sobre qualquer tema relacionado à performance, é um dos autores incontornáveis, quer dizer, esse livro é estupidamente caro na internet, na Amazon, enfim, onde você procurar, assim como os outros livros dele, mas ele é um autor muito interessante que se interessa por essa questão justamente da vivência do ao vivo e da questão do espetáculo. Né? E ele é autor daquele clássico que circula, já está traduzido, inclusive em português, que, é, que, ele, que ele vai comentar aqui, que é esse, esse texto em que ele ah, comenta ah, o, o, os dois caracteres que ele entende da documentação de performance. Ele fala da performance, do documento de performance, né? que é o, o caráter documental ou documentário, né? o documentarista da performance e o caráter teatral. Né, do, do, do documento de performance. A questão do arquivo, que foi a questão que se tornou, durante a década de 10 desse século, uma questão fundamental, visto serem as performances, por princípio, pelo menos, coisas efêmeras. Então, a grande questão, inclusive, para os museus em termos de armazenamento, é uma questão que ainda está rolando hoje, é um grande debate, teria que ver com a formação do arquivo de performance. Essa é uma questão que a gente, inclusive em entrevistas, eu tenho conversado com pessoas, por exemplo, do México, onde existe o Ex-Tereza, que é um centro de arte contemporânea, bem no centro de, da cidade do México, que possui um arquivo maravilhoso produzido a partir do trabalho de Melquia de Zerreira, que foi um, um, um precursor extraordinário nesse sentido, um, um performer dos anos 80, mexicano, e que deu é, o passo inicial nessa direção. Esse arquivo, que é um arquivo mantido até hoje, com muito cuidado, ele é um desses arquivos impressionantes. Outro, por exemplo, é, você pode encontrar no Quebec, né, na, na cidade de Quebec, né, no, no L'Elier, o Centro de Arte Contemporânea que tem na cidade do Quebec, que produz os encontros internacionais de performance desde os anos 90 e produz uma revista chamada Anter, e, e lá eles têm um arquivo de performance também é, absolutamente é, respeitável e extraordinário. Quer dizer, nessas duas circunstâncias, a gente tem uh, uma, uma, um exemplo do que, das práticas ou das boas práticas que pode se ter nessa produção do arquivo. Eu mesmo escrevi um artigo sobre isso, que foi publicado, agora eu não vou lembrar onde... De, é, mas é, chamava-se Performance e Arquivo. É, acho que uma coisa assim: Performance e Arquivo. É, eu posso botar depois a, a referência aqui na explicação do vídeo. No momento, é, me sumiu completamente o título e eu não me fiei em anotar, porque achava que ia lembrar é, do título imediatamente. Foi um dos textos é, que eu gostei mais de escrever. Sobre essa questão da performatividade do arquivo. Né? Eram duas palavras que, digamos lá, pelos idos de 2011, 2012, 2013, ficaram muito em circulação. E, portanto, é, é, é, eram duas coisas que, que, eu, que eu fiquei muito querendo discutir e, e tinha uma certa intuição de que o que as pessoas estavam falando sobre essas essas questões da performance e do arquivo eram coisas que não não eram exatamente aquilo que parecia ser quando falava né? Então a gente foi eu fui começando eu e muitas outras pessoas certamente fomos procurando é, entender o que é que significava essas questões e depois eu tive a sorte de, de até assistir uma brevíssima palestra do Philip Auslander é, nos Estados Unidos, mas é, esse, esse performatividade do arquivo de performance, né, que é o, texto, o nome do, do texto do, do Philip ausländer que já está traduzido em português, é, e que vocês encontram aí na rede, é só colocar o, o, o nome dele e o, o nome do arquivo, do, do texto, performatividade e o arquivo de performance. Essa ideia da performance está junto com uma outra ideia que ele é, discutiu muito, que é essa questão da liveness, que é uma questão que tá muito em, é, tem muita importância hoje em dia. Porque vejam que o, o, o subtítulo do livro dele é Performance em uma Cultura Mediatizada. E muitas vezes, desde que começou essa coisa da pandemia, é, algumas vezes eu fui chamado e outras pessoas também, e o debate era sempre mais ou menos assim, o que que, como é que fica isso agora, com essa coisa de Zoom, de transmissão via plataformas, de streaming e tudo mais, como fica essa questão do ao vivo. né E toda essa discussão já estava presente no Liveness, né? porque o que o Filipe o Lander fala é justamente nesses dois sentidos, o sentido documental e o sentido teatral. Né? O, uh, o sentido documental é o modo tradicional de documentação e registro que Sobre as performances se foram realizadas, realizando, se foram realizando, concebidos como provas de que o aqui e agora desses eventos realmente aconteceram. Então, por exemplo, também no ano de 2014 eu fiz uma curadoria de, de performances para uma exposição da Galeria Jaqueline Martins, que era de fotografias de performances de gente como Vitor Conte, como uh, Gina Pani, David Oppenheim e outros, assim, eram fotógrafos italianos. Exposição linda, por sinal. E ali estava presente essa questão, o registro fotográfico, né, o, o registro audiográfico, o videográfico, que a gente está acostumado e, e costuma ver aqui nas, e nas redes sociais direto. Então, é um efeito de realidade, uma representação que pretende apresentar as performances como peças de um mundo real, inclusive como seus substitutos. A Auslander acrescenta que uma parte substancial dos eventos performativos dos anos 60 e 70 foram efetivamente documentados e algumas dessas documentações têm servido para recriar, e quero pontuar essa dimensão, novas performances. Eu usei um pouco essa ideia também no meu texto, inclusive falava de dois artistas mexicanos que, na ausência de documentação sobre os artistas que eles se interessavam, era um movimento um pouco semelhante àquilo que acontece quando as pessoas querem, por exemplo, é, ter acesso a uma determinada informação, por exemplo, da cultura pop, da música, né? e aí elas só têm alguns elementos e começam a imitar esses elementos. Tem um componente aí, que quando eu escrevi o artigo eu não pensava muito nisso, mas que eu acho que é um componente essencial dos povos periféricos e daqueles. Que sofreram um processo de colonização, né? Quer dizer, essa dependência de uma imagem exterior, né? Ou uh, os mecanismos a partir dos quais você tenta construir uma imagem análoga àquela imagem que você recebe. Né? Marina Abramovic em Seven Single, não é Seven Single Pieces, é Seven Easy Pieces, né? Na performance é, em 2006 em Nova York, em curadoria de Rosely Goldberg, utilizou justamente relatos. De espectadores e imagens fotográficas de várias performances que ocorreram nos anos 70, 60 e 70. Se bem que no caso da reperformance, em particular da Marina Abramovic, a coisa era um pouco diferente. A segunda categoria de documento performativo, na exceção de Ausland, é de documento teatral, que inclui a chamada fotografia performada, a performance filmada, eu diria, a foto performance, a vídeo performance, a cine performance, tudo isso existe. Né? ou seja, performances que foram feitas apenas para serem fotografadas ou filmadas, que é o salto no vazio do Ibs Klein, por exemplo, 62, e a gente poderia dizer, por exemplo, o trabalho do Cremaster, né, da é, daquele, é, vou esquecer o nome dele também, mas enfim, é, é, os, esses trabalhos são trabalhos que são produzidos para uma determinada câmera, né? ou seja, que pretendem uma certa densidade, uma certa liveness, portanto, uma certa. Uh, liveness é um termo que não, não corresponde à nossa ideia de autenticidade. Talvez não haja como traduzir isso para o português, porque traduzindo ao pé da letra ficaria como vivacidade, mas não, vivacidade para a gente é outra coisa. Né? É um consciente de uh, presença, né? talvez a ideia da produção de presença do, Gum, do Gumbrecht ajudasse nesse sentido. E aí é que ele, a partir disso, vai partir para a ideia da reconstituição histórica, quer dizer, o argumento dele é a ideia de interferência histórica, processual, documental de recriação, que afinal também se encontra presente nas ações da performance. Então ele vai fazer de uma, falar de uma performance que é uma reconstituição histórica. E ele vai também tecer argumentos a favor dessa reconstrução histórica que tem lá o seu encanto. Não é uma coisa que eu, particularmente me interessa tanto, mas tem lá o seu encanto. Ora, então, é, resumo da história. Né? É, a questão que ele discute aqui é uma sofisticada leitura daquele velho problema não é que se coloca da performance e da suposta autenticidade de uma performance, porque seria feita ao vivo e não uma coisa preparada, ou decorada, ou artificial, etc. No fundo, também está em jogo uma questão que é também muito nossa, que é a questão de artifício e veracidade, verossimilhança. Todas essas questões foram criadas justamente por uma política do artifício, quer dizer... O artifício ele se sustenta exatamente na medida em que ele demonstra o quanto ele pode ser próximo ou distante daquilo que ele intenta representar. Né? Quer dizer, um mágico, quando faz uma, uma performance de mágico, ele tem uma ambígua relação com, com a ilusão, porque ele, o truque principal dele é justamente criar essa ambiguidade entre ilusão e realidade, quer dizer, criar um mal-estar, no bom sentido, se é que é possível isso, no, em quem o assiste, no sentido de dizer é verdi, é, será que é verdade? Será que é truque? Né? É, é nisso que reside o artístico né, da arte do mágico. Eu gosto de falar da arte do mágico, porque isso fica mais explícito, mas pode ser dito em relação ao palhaço, em relação a todas as figuras do circo, do teatro, da dança, né? é, enfim. Enfim. Existe esse elemento, então, que é um elemento, como a gente pode dizer, um elemento, um fator de desestabilização e que é essencial para a própria espécie, mas que é tratado de formas diferentes em diferentes civilizações. Há civilizações como as tradições dos povos originários, por exemplo, no Brasil, que muitos deles essa questão é tratada de uma forma completamente diferente e totalmente motivada por coisas absolutamente concretas. Ou seja, quando o xamã toma uma determinada substância ou ingere uma determinada substância que coloca ele em contato com a origem dessa substância, que é uma planta, etc., a planta está dizendo coisas para ele, né, no entendimento dele, que são importantes para que ele possa fazer uma narrativa. Então, toda a ideia de narrativa de relação com os objetos é completamente diferente da que a gente costuma ter. Então, tudo isso comporta, portanto, um outro, uma outra, como diz o Eduardo Vieira de Castro, uma outra metafísica da construção das nossas relações com o artístico, das nossas relações com o que possa ser o artístico. É uma concepção muito diversa daquilo que é do que seria aquilo que nós chamamos de representação, porque, inclusive, a própria ideia de representação não está em jogo. E é justamente disso que se trata nesse momento que a gente está vivendo. Né? Quer dizer, as formas mais interpretativas e representativas têm sido desafiadas a se repropor, de alguma maneira, porque nós estamos diante de um processo em que houve uma interferência cabal né, de elementos artísticos que, estavam, que não estavam baseados mais só no artifício. É mais complicado dizer dessa maneira que eu estou dizendo, mas é, é, de certo modo é mais é, fiel ou mais é, próximo daquilo que efetivamente parece estar acontecendo. Né? Eu não quero formular nenhuma hipótese para isso, mas de qualquer maneira fica aqui a sugestão. Essa é uma questão, por exemplo, que para a antropologia é muito importante e isso é o que tem nos aproximado a, a nós, estudiosos da performance, artistas da performance, do pessoal da antropologia. A gente, essa, essa troca tem muitas coisas ainda a produzir. Com isso, eu me despeço de vocês. Agradeço aos que estiveram aqui acompanhando essa, esse vídeo até agora. Avisando para vocês novamente né, que uh, nós... Depois que acontece o, o, a apresentação do vídeo aqui no Facebook, ele vai para esse endereço aqui, né, que é. Deixa eu botar ele de outra forma, né, não botar ele como, como. Eu não tenho como. Cadê? Eu, eu não tenho como tirar o, o. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu queria só que ele fosse um banner simplesmente sem o contador, mas parece que está difícil de conseguir. Né? Vamos tirar a rolagem, aí agora vai ser possível mostrar para vocês o endereço. Então, assim, depois da, de, de encerrar aqui a, a, daqui a pouco, isso já estará na no canal Arte ao Vivo do, do YouTube, que é, pode ser, e isso pode ser uma boa oportunidade a você rever depois, uma boa oportunidade para você se inscrever no canal, ou pelo menos para dar um like no vídeo, né? clicar, se você se inscrever, clicar no sim para poder receber as atualizações. E eu tenho, inclusive, também feito no, no canal, eu tenho feito é, é, é, anúncios, né? E tenho tentado criar uma comunidade, então, é, quem se inscreve no canal recebe primeiras informações sobre o que vai rolar, tem algumas modificações que têm acontecido ultimamente. É... Então é isso, gente. É, obrigado a todos que assistiram e a gente se encontra então daqui a duas sextas-feiras, né? novamente, às quatro da tarde, mais um Estudo da Performance. Abraço a todos e até lá.